Galera do Trabalhar em Casa Ganhando, que é o canal de vídeos do YouTube que você está vendo esse vídeo. É, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado por você estar comigo mais uma vez, tá? É, ontem foi. ontem não, desculpa, é, na semana passada eu estava conversando com uma pessoa, um cliente meu de que eu tenho o meu outro negócio. E, e ele conversava comigo a respeito de como ele poderia fazer para melhorar o desempenho do, dos produtos dele, né? Usando o Facebook. Então eu dei uma ideia para ele de que ele poderia usar é, uma fanpage, né? Dentro do Facebook e ali fazer anúncios, ou gravar vídeos, ou então fazer até mesmo uma página. É, uma página própria dentro do, do, da, da fanpage dele E recomendando ali os produtos dele né, Fazendo alguma coisa relacionada ao que ele trabalha E ele não, não, não, nem sabia o que, que era uma fanpage Também não tinha ideia de que poderia ser feito dessa forma né? é, E aquilo me, me acendeu assim, um, um alerta Porque não é a primeira vez que que isso acontece, né? Eu já teve outras pessoas que eu conversei sobre fanpage, as pessoas não sabem o que é uma fanpage, tá? Então eu vou te explicar agora o que é uma fanpage tá? e como você pode fazer uma, que é um passo muito simples que muitas pessoas não sabem. Tá? Uma fanpage, ela é basicamente uma página, uma página de fãs ou uma página comercial dentro do seu perfil do Facebook, certo? pra fazer isso é muito fácil você vai aonde tem bem no canto se eu não me engano desse lado aqui no seu se você estiver assistindo pelo, pelo facebook se eu não me engano é desse lado aqui uma roldana que é tipo um uma é uma roldanazinha onde tem lá configurações e tal e fazer nova página né? você coloca lá é fazer nova página e o resto que vai aparecer você clica lá e o resto é muito intuitivo e muito fácil de fazer, certo? E ali você vai fazer de acordo com o seu mercado, o seu nicho que você trabalha ali Se for é, uma loja comercial, você vai expor ali os seus produtos né? Se for uma, é, uma página de, de, de, de é, apenas para você falar sobre o seu comércio se você for um empreendedor digital que tenha, é, necessita de uma fanpage para o seu blog né, Ou seu canal do Youtube, ou então até o seu canal do Dailymotion, não sei Então você pode também, o processo vai ser sempre o mesmo Você vai no seu perfil, na rodanazinha que acho que é desse lado aqui é, Então você vai clicar lá configurações fazer uma página de fãs ou fazer uma nova página né e ali você faz você vai escolher o um nome relacionado ao nicho que você trabalha certo e ali é tudo intuitivo você vai fazer como se fosse abrir uma loja virtual né e ali você vai poder dispor de, de da sua página dos seus produtos enfim do que você tiver é muito fácil então isso é uma fanpage certo em vez de você usar o seu o seu perfil pessoal para divulgar seus produtos, seus serviços, sua loja, enfim, o que você faz você usa então a sua fanpage de acordo com o seu nicho tá? muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido e você pode fazer é, isso é, também nos grupos do Facebook okay? então, é como fazer uma fanpage, o processo é esse, super simples ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá? E eu quero te agradecer mais uma vez pela sua audiência e quero também recomendar o curso Afiliado Orgânico do Leonardo David, certo? Só clicar aqui embaixo para você conhecer todo como funciona o curso afiliado orgânico, tá ok? Muito obrigado, forte abraço e até mais.